Coronel, e quanto às multas que são realizadas, elas estão sendo pagas? Não, Sardinha. No governo anterior, infelizmente ou felizmente, se pagavam 2% da multa. São muitas multas. O que, que, se, que se refere?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 do e, IBAMA fizeram uma vaquinha para para fazer o transporte fazer a mudança do, da, da pessoa que estava lá no, no local para ir para uma unidade uma, um, um leito hospitalar porque ele ficou jogado desde o ará, você foi jogado ali sem ter aí, um acolhimento do órgão do gestor do IBAMA para orientar esse servidor que estava doente então